Você acredita que você precisa evoluir espiritualmente? Você acredita que existem pessoas mais evoluídas que você e pessoas menos evoluídas que você espiritualmente? Será que isso é verdade? Então, no vídeo de hoje, eu quero te convidar a refletir a respeito disso. Sem tempo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 Outro dia, eu estava pensando né, sobre como os jovens aprendem hoje Eu tenho três filhas adolescentes e trabalho com gente aqui na minha equipe que é bem mais jovem do que eu e fico prestando atenção como como eles aprendem Eu lembro quando eu era adolescente eu ia na biblioteca da minha cidade, em São Bernardo do Campo e eu pegava diversos livros e eu gostava muito de estudar então era um livro depois do outro e eu me interessava por física e por assuntos do universo então tinha uns livros assim, olha eu pedi até de aniversário um livro chamado Cosmos de Carl Sagan, quando eu fiz 12 anos e, e, e era uma época que não existia nem internet e nem telefone celular olha só então, falando da moçada de hoje, né? O pessoal vai na biblioteca e pega livros assim para ler? Eu não vejo isso acontecer, não. O que eu vejo acontecer é que eles precisam aprender alguma coisa: como é que faz isso, como é que faz aquilo. Vai no YouTube, busca um tutorial e se o instrutor está demorando muito para explicar, eles vão logo passando para frente, assim, para ver o que interessa. E. O processo de aprendizado é bastante prático, é na hora Eu fiquei pensando a respeito disso, né? porque eu tenho percebido que essa história de coisa muito complicada, evolução espiritual e eu preciso ir para um treinamento e passar 40 anos da minha vida treinando e estudando coisas complicadas eu acho que isso já era. Eu vejo que isso é um paradigma antigo, um paradigma de outros tempos, talvez até de séculos atrás, onde as pessoas se dirigiam às chamadas escolas de mistérios, escolas de filosofia, e eram treinadas pelos seus mestres durante muitos anos até adquirirem algum status dentro da escola, até serem eles os mestres. Puxa vida, né? E como é que é hoje? Hoje, a gente vai na internet, no YouTube, e assiste gente falando porque o paradigma, ou seja, o modelo de aprendizado, é um modelo quântico também é um modelo diferente, onde você já é, onde as coisas são práticas e os ensinamentos são passados de forma muito direta Através do compartilhamento de experiências A vida espiritual, do meu ponto de vista hoje Significa experiências na vida onde você tem insights Insight significa ter um, uma realização, né? algo que você entende de repente Ah, entendi! Ah, percebi como é! E você tem aquele momento, ahá, né? que a gente diz e eu percebo, e quando eu percebo, eu compartilho com você e espero que você tenha o seu momento a e perceba também E não é necessário estudar compêndios e mais compêndios e saber um monte de coisa e treinar e treinar e treinar e treinar É necessário perceber É necessário compreender e através de uma dica aqui outra ali fazer mudanças na sua vida, no seu estilo de vida que te conduza a perceber quem você realmente é e quem você realmente é, se não já a pura perfeição. Eu, particularmente, não acredito que ninguém seja mais evoluído ou menos evoluído que outra pessoa. Nós somos todos seres humanos e todos absurdamente parecidos os mesmos problemas e inquietações que me afligem, afligem você também O que nos diferencia? Talvez porque eu esteja prestando mais atenção nas experiências e por isso eu compartilho com você porque assim a gente tem um diálogo e aquilo que serve para mim serve para você também possivelmente, quem sabe? Então esse vídeo de hoje é isso para te colocar para pensar que você não é menos que ninguém muito menos ser menos evoluído você já é esse novo paradigma, esse novo modelo que é quântico diz isso você já é tudo o que você quer ser você já é felicidade você já é esse mestre que você procura. O que falta, talvez, se é que falta, perceber isso. Então, exercício aí para os próximos dias. Nós todos vamos perceber quem realmente somos. E mais uma vez eu te chamo para assinar o canal Ser Felicidade, acionar o sininho de notificação. Se você gostou do vídeo, dê um gostei para mim deixe para mim o seu comentário Eu busco ler muitos dos comentários, nem né? sempre dá para ler todos e eu deixo para você um gostei ou o meu coraçãozinho E se você quiser saber mais do que eu tenho feito pelo mundo deixe o seu contato para mim lá no meu site você pode ir aqui no descritivo do vídeo, clicar aí, você é direcionado ao site você me deixa o seu contato que a gente manda para você tudo que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, onde você pode me conhecer e me dar um abraço. Um beijinho.